E hoje vou mostrar pra você a coleção outono-inverno 2018 da C&A, aquela fast fashion que você não pode deixar de visitar. Vem que eu vou te mostrar cada look. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quando a gente fala de moda, a gente não pode excluir as fast fashion elas vêm com tudo. Virou tendência e já desfilou nas passarelas pode acreditar que já já as fast fashion já vão ó, começar a vender. O que mais chama atenção para quem gosta de comprar em lojas fast fashion com certeza é o preço. Vale muito a pena porque você paga pouco e ainda anda por aí na tendência com peças que estão bombando em todas as vitrinhas. E a FES que eu visitei dessa vez foi a C&A e fiquei enlouquecida. Tem suede, tem couro, tem tecido ma macio, tem tecido quentinho, tem de tudo. E tem o que? Tem o famoso xadrez. Eu fiz um post lá no blog falando sobre o xadrez quais são as principais padronagens do xadrez que vão bombar no outono e inverno. Então não deixe de conferir, vou deixar o um link aqui em cima para você dar uma olhada. E aí encontrei na C&A, claro, o xadrez que vai estar bombando por aí. Agora eu vou mostrar para você as peças que eu escolhi e trouxe aqui para te mostrar, confere aí. E a primeira peça que eu vou te mostrar é esse vestido, que infelizmente ficou justo no quadril, não ficou legal. E acabou realçando aí a barriga, não ficou bacana. Mas olha, ele está super em alta e é uma estampa aí, um xadrez príncipe de gales que está bombando. A cava está super comportada, esse modelo gola alta. Ele, olha, é confortável também, mas não rolou. E essa blusa May Manga Flare. Ela é em seda e já vem com um pano pra você amarrar na cintura. Tem o um botão, aquela, aquela gola V bem cavadinha, modelo tradicional que fica super confortável. E essa bermuda, gente, essa bermuda eu amei. Ela é em crepe, fecho lateral, cintura alta e bolso para dar aquele clima aí de alfaiataria. Bermuda com, uma, com um comprimento bem confortável. Ela tá muito linda. Agora vamos a esse top, modelo cropped, né, que imitando couro. Precinho show de bola, R$39,00. Esse é tamanho M, mas ele é uma malha que imita couro. Super bonito. Eu escolhi essa calça de cintura super alta, vem até em cima nesse verde militar que tá assim bombando. Ela é tamanho 44, ela tá R$89,00. E é aquela básica, básica. Mas, peraí, eu agora escolhi uma terceira peça, que é esse casaco em tricô. Olha, é muito gostosinho, muito macio. Eu escolhi ele tamanho M, ele tá custando 99 reais. Olha que charme que ficou esse look. Eu amei. Vamos para o vestido. Esse vestido é um vestido assim que ficou muito grande e o 42 ficou justo no quadril. Mas ele é muito confortável, o tamanho ficou perfeito, cinturinha assim com cordão, vazado no ombro que está super em alta. Olha, eu amando esse suéter, lindinho, esse rosinha milênio fofo com essas listras em preto. Ele é tamanho P e tem essa abertura e essa calça que é assim, né, meu amorzinho, eu amei, olha, aplicação em couro. Ela é em malha, a cintura vem lá em cima, mas essa aí é tamanho G, tá? Tive que escolher G pra ficar assim mais confortável, por causa do meu quadril. Mas eu gostei muito, ó. Lá vem eu com o quê? Com esse colete, com essa estrutura matelassé. Esse colete é lindo demais, ele tem uma aberturinha assim do lado, olha. Ele é todo forrado, tamanho 40, tá custando 149 reais. E aí eu escolhi essa jaqueta Bomber também, para fazer essa composição, para te mostrar. Ela tem esse fecho aí, é um fecho bem, bem resistente. E essa jaqueta eu escolhi tamanho 42, ela é toda em malha, tá? Tá custando 149. Esse vestido eu amei de paixão a composição das estampas. Ele tá lindo, lindo demais. Mas eu escolhi tamanho 42. E aí o que aconteceu? Ele ficou mega apertado no quadril. E ficou mais largo em cima, então olha, não ficou legal. Uma pena ele não ficou legal, eu amei essa composição. Inclusive ficou até curto. Agora a gente pega aquele colete rosa milênio e faz uma composição super linda para quem gostou do vestido e ficou e caiu bem. Então é isso, essas foram as escolhidas para vocês. Espero muito que você tenha gostado das dicas e sugestões de peças para a próxima estação. E não deixa de comentar aqui embaixo qual foi a peça que você mais gostou. Que tal? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, aproveite agora e se inscreva. Basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo. E é isso.